E De deu só do bocadão, caralho. <risos> As minadoras mina pira quando ela vê o traje. O relógio é do monstrão, o perfume é da ferragem. Aí se que ela gama quando ela vê o que O relógio é do monstrão, a bombeta é da Kik. Pode espalhar pra amiga, falar que nós tá forgando. Nós tem dinheiro na conta e barata a vida do ano. Eu sou MC Clebinho, minha rima eu vou mandando pra cada dia que passa. Deus tá me abençoando. O na quebrada É sempre o que prevalece Pra quando você for ver Tá na mente do pivete Eu sofri muito na vida Hoje Deus me abençoou Eu só pensava roubar e matar Agora olha onde que eu estou Minha mente me é mais poluída Destruo ela pra comunidade Para quando as crianças crescer Na sua mente felicidade Não pensa roubar e matar Sempre levar a sua vida de Vamos estudar, vamos trabalhar para o futuro Você tem sua arte. eu sou em m ciclo é bio, minha história é realista. Levar, sou, sou vamos levar o seu sonho adiante a um parceiro, nunca desista. As mina adoram as mina. Quando ela vê o o relógio é do monstrão, o perfume é da. Aí sim que ela gama Quando ela vê o kit A bombeta estará gascando A camisa eterna pode espalhar pra amiga Falar que nós tá furgando Nós tem dinheiro na conta E varada vida do ano Eu sou esse minha E aí eu vou mandando Pra cada dia que passa Deus tá me abençoando O meu tá ali na quebrada É sempre o que prevalece Pra quando você for ver Tá na mente dos viverem Thank you.